Está no ar o trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Você confere nesta edição. Como foi o dia da Corrida Kids realizada no TRT. O evento contou com a participação de 500 crianças em um dia de muita diversão. Enquanto crianças brincam hoje aqui, algumas outras ainda continuam trabalhando em idade precoce. Segunda Corrida do Trabalho. Vamos conferir como foi a competição? que reuniu atletas amadores e profissionais no dia 1º de maio. A segunda que eu participo, muito bem organizada, uma corrida muito alta astral. Na entrevista da semana, o presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB de Mato Grosso, Marcos Avalone, fala sobre as atividades do Maio Trabalho. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Um dia de muita diversão e de sensibilização. A etapa Kids da segunda corrida do trabalho foi realizada no TRT de Mato Grosso com a intuito de promover o esporte e orientar sobre a importância do combate à exploração do trabalho infantil. O evento reuniu cerca de 500 crianças e adolescentes. E você confere como foi agora na reportagem. A expectativa se confirmou. O dia da prova Kids da corrida do trabalho foi uma verdadeira festa para as crianças, onde todos saíram ganhando. A empolgação era grande desde o início. Teve animação dos super-heróis e personagens que são sucesso entre as crianças. E é lógico, tinha que ter a foto com eles. O grupo Flauta Mágica deu um tom especial ao evento. O instituto reúne crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e promove cidadania através da música. O talento dessa turma é reconhecido em todo o Brasil e até em outros países. Além de todas essas atrações, o game Futuro em Jogo também fez sucesso entre a criançada. O jogo alerta para o perigo da exploração do trabalho infantil que é justamente o tema da corrida. Esse espaço lúdico não é, busca chamar a atenção dos adultos e mostrar também para as crianças a importância de que a todas elas sejam garantidas iguais oportunidades, não é? Porque enquanto crianças brincam hoje aqui, algumas outras ainda continuam trabalhando em idade precoce. Então, esta oportunidade de brincadeira, de estudo, deve ser garantida a todos. A idealização do evento do TRT e junto com o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso O Ministério Público está orgulhoso de participar dessa iniciativa do Tribunal Junto com o Tribunal Regional do Trabalho E a gente espera que esse evento ele vinha de fato para conscientizar E mudar essa realidade do Brasil E alguns tiveram a oportunidade de tirar os pés do chão e ir bem alto Teve sorteio de um prêmio para um passeio de helicóptero Com a equipe aérea da Polícia Militar muito tranquilo, até no antes né, de estar fazendo o briefing do voo, né? estávamos um pouco preocupados em alguma criança é, chorar, né, entrar em desespero ali, mas todas ficaram muito calmas, dando risada. Eu achei legal, eu vi o circo, o shopping, eu vi onde a gente correu. A novidade deste ano é que foram disponibilizadas vagas gratuitas para alunos de escolas públicas. A ideia é fazer mesmo uma festa, é mostrar para todo mundo que lugar de criança, ou é na escola, ou é brincando, é se divertindo, é um crescimento saudável que a gente quer mostrar para eles. Criança não é para trabalhar. <risos> E desde cedo, os pequenos mostraram que são muito competitivos. Olha a garra de todos na prova Dos menores, que ainda tiveram que ser acompanhados pelos pais, aos maiores, que concorreram feito gente grande. Cada criança teve a sua medalha e junto com ela, vão poder levar a lembrança de um dia todo especial, inclusive para os pais. É um orgulho né, para a gente, a gente fica muito feliz né de ver. Muito legal, é a primeira vez, estava muito ansioso. E consegui pesar pelo menos segundo lugar. Muito emocionada. Legal! 1 primeiro de maio foi a vez dos adultos participarem das provas da segunda corrida do trabalho. O evento reuniu quase duas mil pessoas nas imediações do TRT de Mato Grosso. O que era para ser uma competição virou uma festa animadíssima com o um gostinho de Quero Mais. Manhã de competição e um dia de festa em Cuiabá. O 1 de maio, para essa turma toda foi especial. Logo cedo, muita gente fez questão de registrar a participação, neste mural ou em fotos. Aos poucos deu para perceber o tamanho dessa festa. A Corrida do Trabalho reuniu cerca de 2 mil participantes, além do público que prestigiou os atletas. As equipes estavam atentas para que tudo fosse perfeito, no apoio com a segurança e a saúde de todos. Antes da largada, teve até um alongamento coletivo. Sua agora chuta, ó. Chuta. Nos palcos, a banda Assistência Técnica trouxe a energia do rock. E os artistas Nico e Lau garantiram a animação do começo ao fim. Estou animado, uma prova muito bem organizada, muito bem preparada. Uma oportunidade de estar ao lado de colegas de trabalho, de pessoas que a gente encontra no dia a dia no TRT. E hoje vamos encontrar do lado correndo. Né? Corrida maravilhosa do trabalho, que é a segunda que eu participo, muito bem organizada. Uma corrida muito alto astral e muito boa. A corrida teve provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada. As categorias foram divididas para todos. Atletas profissionais, amadores e pessoas com deficiência. Não era para ninguém ficar de fora, inclusive aqueles que não estão muito acostumados. Foi minha, minha madrinha e minha mãe que toda vez elas vieram, aí eu peguei a iniciativa delas para começar a correr também. Minha mãe, ela pratica já faz tempo... Só que eu andava muito parada em casa e ela me puxou aqui. A ideia do evento é do Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. Além de premiar os campeões e promover a saúde e qualidade de vida, a presidente do TRT destacou o tema da edição deste ano. Chamar a atenção para todos... Que a infância deve ser vivida em sua forma plena. E para que vocês estejam conosco aqui, neste momento, dizendo não ao trabalho infantil. É um projeto que deu certo e que a gente pretende, com fé em Deus, seguir em frente, né, para que a gente possa replicar isso no futuro e continuar mandando essa mensagem de que o trabalho tem que ser respeitado para todo mundo. E então, foi dada a largada. ficar no meio do caminho, não. Todos queriam cruzar a linha de chegada sabendo que deram o seu melhor. A dona Maria do Carmo, de 80 anos, concluiu a prova e deu um show em muita gente. A corrida para mim é tudo na vida. É saúde. É... Eu, eu me sinto 15 anos. Com a minha idade, me sinto 15 anos. Nadir Sabino mostrou que não é só uma presença ilustre nas competições, mas sim imprescindível ali, no pódio. Ela ficou em primeiro lugar nos 5km feminino. E olha que está melhorando de uma forte gripe. Uma corrida muito bem organizada. Minha segunda vez que estou correndo na Corrida do Trabalhador, né? Cruzei a linha de chegada, agora ali vou procurar os médicos ali para dar uma assistênciazinha, porque 48 anos com a gripe pesa. Mas obrigado, organização maravilhosa. Premiação boa, justa. Deu tudo certo também para o Brás Machado, que ficou em primeiro lugar nos 5km masculino. Deu para cansar um pouco mais? Deu para superar até chegar aqui Pablo Fagundes, que já acumula muitas vitórias aqui no estado Ficou em primeiro lugar na categoria de 10 quilômetros Primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui em Cuiabá Participando da segunda corrida de trabalhador Fico muito feliz de vir aqui e poder vencer a prova Esse ano é a quarta vitória minha aqui em Cuiabá é, Competição E graças a Deus o trabalho está saindo positivo No caso de diminuição do serviço na empresa, o patrão pode reduzir o expediente ou salário? Essa é a dúvida que a gente esclarece agora no quadro É Direito. Uh, gostaria de saber se o empregado pode ser transferido, mesmo que não queira. Olá, Jean. Importante a sua pergunta. O, a questão da transferência do empregado é tratada no artigo 469 da CLT.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 o empregador deve necessariamente pagar ao empregado um adicional de 25% sobre o seu salário. Portanto, espero ter esclarecido suas dúvidas com essa resposta. Muito obrigado. Você também pode gravar uma pergunta ou enviar qualquer dúvida através do e-mail comunicaçãotrt 23jusbr E o grupo de trabalho coordenado pelo TRT de Mato Grosso realizou palestra para trabalhadores do Hospital Santa Helena, em Cuiabá. Veja essa e outras notícias agora, no Giro da Semana. Profissionais do Hospital Santa Helena participaram de palestra ministrada pelo juiz Paulo Brescovici sobre trabalho seguro. O setor hospitalar é a terceira maior atividade de Mato Grosso com comunicações de acidentes de trabalho. O evento é uma das primeiras ações de 2018 realizadas pelo GEPRIM, Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, instituição coordenada pelo TRT de Mato Grosso. A iniciativa é parte do programa que vem sendo desenvolvida desde 2012, com palestras em canteiros de obras, visitas a empresas, sindicatos, prefeituras e escolas em Cuiabá e no interior do estado. Está no ar a primeira edição do Janela TRT Reportagens Especiais, o novo projeto de conteúdo multimídia do Tribunal. A proposta é abordar assuntos com textos, fotos, vídeos e gráficos. Além de informar, a ideia é prender a atenção do leitor com assuntos humanizados, mostrando outras perspectivas e contribuindo para a ampliação do debate. Com o título A Falta Que Ele Faz, a primeira edição trata de acidentes de trabalho e traz os dados mais recentes sobre o assunto. A reportagem também conta histórias de trabalhadores que entraram para as estatísticas de acidentes de trabalho e como é a vida daqueles que sobreviveram. No próximo bloco, você confere uma entrevista com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Mato Grosso, Marcos Avalone. Ele fala sobre as atividades do Maio Trabalho. Não sai daí?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 a justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro! Pior que é!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 Estamos de volta. Maio é considerado o mês do trabalho por conta do feriado do dia 1 e reúne uma série de ações que tratam das relações entre patrões e empregados. Para falar um pouco sobre a atuação da OAB de Mato Grosso nesse sentido, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da entidade, Marcos Avalone. Doutor, obrigado por sua participação aqui no Trabalho em Revista. É um prazer estar aqui novamente. Eu começo perguntando, né? A OAB de Mato Grosso tem uma programação especial para este mês, não tem mesmo? A OAB ela é composta por diversas comissões temáticas, mais de 40. Uma dessas comissões é a Comissão de Direito do Trabalho, a qual eu presido. E essa comissão já desde 2010 que ela vem desenvolvendo um projeto chamado Maio Trabalho. Então, esse projeto ele é voltado para a sociedade de modo geral e tem três braços. Ele tem um braço que é o atendimento na praça, onde a OAB vai estar presente com as suas comissões prestando um trabalho de orientação jurídica para a comunidade em geral e com seus parceiros. O segundo braço são as palestras jurídicas, onde nós vamos promover palestras aos operadores de direito, a estudantes, aos estagiários, aos advogados e outros operadores de direito. E o terceiro braço são as palestras que nós vamos proferir em escolas de ensino médio, falar sobre o primeiro emprego, sobre carteira de trabalho e sobre o trabalho do menor. Nessa, nesse evento que ocorre na praça, o senhor falou que tem alguns parceiros. Vai ter serviço para a população, doutor? Sim, a OAB vai estar prestando a orientação jurídica, deixar bem claro: orientação jurídica. Então, se a pessoa, se qualquer pessoa que tenha uma dúvida com relação à parte jurídica, ela se dirige até a praça, Além Castro, no dia 11 de maio, das 8 às 4 da tarde, 8 da manhã até às 16 horas e ela vai poder conversar com o advogado e ali se esclarecer seu ponto ou tirar a dúvida jurídica que ela tenha. De repente tem um caso concreto, tem uma situação que ela esteja vivendo e que ela quer apenas uma orientação. Então a orientação nós vamos estar prestando nesse dia 11. Para deixar claro que nós não vamos fazer nenhuma ação judicial, nós vamos apenas prestar a orientação jurídica. E a orientação jurídica é só sobre direito de trabalho ou tem outros ramos também? Não, o principal é direito de trabalho, mas como nos anos anteriores a procura por outros ramos, outros, outros ramos do direito foi grande, então, nós fizemos também o convite para outras comissões, como Direito Penal, Direito Civil, Direito Consumidor, e eles também estão indo à praça para ajudar nesse trabalho. Para ficar claro, então, para a população que nos assiste, além de tirar dúvidas trabalhistas, também terá dúvidas previdenciárias, dúvidas sobre Direito Consumidor, Direito Penal. Perfeito. perfeito. Esse é o trabalho oferecido. E os serviços que os demais órgãos vão oferecer, o senhor sabe me dizer quais é, são? A gente, nesse projeto, nós temos vários parceiros, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que vai estar na praça também e trazendo o acervo, uma questão cultural para a população, o acervo do, do, do passado, um tipo de museu que vai estar colocando à disposição de quem queira visitá-lo. Temos a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego que não confirmou ainda, mas possivelmente ela vai estar lá emitindo carteira de trabalho, vai ser um, um parceiro novo. Então estamos dependendo da, de da autorização de Brasília, mas se der certo ela vai estar emitindo carteira para os trabalhadores. Temos o Governo do Estado, através das setas, que vai estar também com o serviço do CINE e emissão de segunda via de alguns documentos. O próprio Tribunal Regional do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho estará presente fazendo campanha de divulgação contra o trabalho infantil, prevenção acidente de trabalho e combate ao trabalho escravo. Ok. Em relação às palestras para a rede pública, é, o que foi tratado com os estudantes, doutor? É muito interessante as palestras, que a gente vai levar para eles o conhecimento sobre a lei do primeiro emprego, a lei que, que regula regular o trabalho do, do menor e falarmos também sobre carteira de trabalho. É, é um público jovem que precisa desse conhecimento? Exatamente. Isso é, é muito bem, bem aceito. É, os estudantes ficam assim, muito encantados com, a, com a, as palestras nossas. Realmente é, a recepção nossa lá é, é fantástica. E é importante para a formação deles enquanto cidadãos? Sem dúvida. É uma chance que esses é, estudantes têm de conversar com o advogado, até tirar dúvida ali, conversar sobre o dia a dia, tem conversa nesse sentido também, pergunta nesse sentido ah, como é que é o advogado, como é que não é, então é um ponto esclarecedor que com certeza vai contribuir muito para a formação desse estudante. As escolas que queiram receber, participar desse ciclo de palestras ainda podem é, pleitear uma, um integral evento? É, esse, esse trabalho é feito pelos membros da comissão, direito do trabalho da UAB, é um trabalho Voluntário, a gente não cobra nada para fazer isso e a gente tem um limite. Porém, é, se a escola, alguma escola tiver interesse, faça aí o contato com a OAB, faça a solicitação, a gente, dentro da, do possível a gente vai tentar atender. Se nós não conseguirmos atender dentro desse projeto que acontece agora em maio, a gente atende no decorrer do ano, com o maior gosto. E esse contato é via telefone, via e-mail, e via site? Sim, pode ser através do site, pode ser através do telefone, pela OAB. A gente vai colocar no vídeo agora a, o telefone para quem está nos assistindo poder fazer o contato Sim, com vocês. Sim, perfeito, maravilha. Em relação às palestras para a área jurídica, qual que é o público-alvo dessas palestras, doutor? O público-alvo são os operadores do direito, estudantes de direito, advogados e pessoas em si que trabalham com direito. Já é um outro evento a parte do... Para a rede pública, não é isso mesmo? É, o terceiro braço. A palestra jurídica, ela é palestras proferidas por advogados, por juízes, por procuradores, pessoas da área jurídica e falarão sobre temas jurídicos, como, por exemplo, temas jurídicos relacionados à área trabalhista. Perfeito. Como, por exemplo, o que está em alta hoje é a questão da reforma trabalhista. Então, acreditamos que em todos os temas estará inserido algum ponto da reforma trabalhista. Quem quiser participar dessas palestras jurídicas, como fazer? A pessoa poderá fazer sua inscrição através do site da UAB, indo lá para a ESA, ESA, Escola Superior de Advocacia, e as palestras elas seriam gratuitas, porém nós estamos cobrando uma colaboração dos, dos participantes doando um alimento não perecível e esses alimentos nós faremos a doação para a, a ACC. É uma, uma causa que quer contribuir com o trabalho da, da Associação de Combate ao Câncer, não é isso mesmo? Exatamente. A associação ela combate, ela trabalha muito com, com as crianças portadoras de câncer e não só com as crianças, não, não só atende as crianças, mas também a família. Muitas famílias são carentes, são do interior e vêm para cá para o tratamento. Quando voltam, voltam sem nada praticamente. Então, a ACC tem é, geralmente feito doações de alimentos para essas pessoas voltarem para o interior. Tem, eu já presenciei isso muitas vezes. O senhor falou agora há pouco sobre as inscrições para quem quiser participar das palestras jurídicas. É só entrar no site ao longo dessa semana? Já está disponível é, semana, as informações? A semana que vem, segunda-feira, já vai estar à disposição. Está sendo ainda fechada o, o, a grade de, de programação. Semana que vem já vai ter, mas mesmo que não, não tenha feito a inscrição, pode ir na hora. O interesse nosso é realmente divulgar o, o, o ensino jurídico o máximo possível. Inclusive o local onde vai ser o evento e a data será divulgado ao longo da semana. Sim, na semana que vem já estará tudo na, essa, na a grade fechada já na, no site da UAB. Ok, eu quero agradecer por sua participação aqui no trabalho de revista. Bom, prazer é todo nosso. Obrigado pela oportunidade. E assim terminamos o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aqui na sua tela. Aproveite para curtir o Tribunal, as redes sociais e assim ficar por dentro de tudo o que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima.